Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Voltei fazendo os vídeos, né? O Veda Prince para poder falar o que a promoção que tá rolando no shopping, né? É a promoção no shopping que tá rolando e eu fiz algumas aquisições, eu fiz algumas compras né E eu quero mostrar pra vocês as comprinhas e falar de cada comprinha. Olha, eu comprei essa sapatilha. Ai, gente, eu amo sapatilha. Olha como ela é linda. E sabe de onde ela é? Da Estilos. Muita gente não gosta dessa loja. Já ouvi e ouço pessoas que eu até conheço que não gostam. Mas eu vou te falar, eu me amarro nessa loja. Gente, me amarro. E eu vou te falar, ela é uma loja que tem são uns sapatos muito legais, inclusive eu tava doida por esse aqui, ele é azul, branco e vermelho, é da Estilos, é solado, eu até usei ele, ó. ele é solado de borracha, e, e assim, é confortável sim, tá, eu tava usando ela pro o sapato se adaptar ao meu pé, a fazer o formato do meu pé, ela me deu um pouquinho de machucadinha aqui atrás, mas eu creio que isso é questão de tempo pra eu estar tá usando e amaciando ela, como eu falei que eu gosto de amaciar os sapatos eu indico você procurar essa loja porque ela tem uns preços acessíveis, uns sapatos bem acessíveis para você usar e são confortáveis, sim, tá? É, eu indico, eu posso deixar depois o link na descrição da loja porque ela tem vários estados, inclusive você pode comprar virtualmente, né? Você pode comprar o sapato virtual. É, super indico, eu comprei também lá esse sapato aqui, ó. Ai, de Poá, gente. Lindo, lindo, lindo, lindo. É da estilos, lindo. Aqui, ó. A solar de borracha de Poá. E esse é preto e branco, né? Bom, acho que é preto e branco. E ele combina com qualquer roupa. Ele é neutro, né? E combina, olha, você botar um look todo preto, básico, e jogar essa sapatilha. Fica show de bola, dá pra você usar à noite, sai pra trabalhar, eu não sei como é que é o seu ambiente de trabalho que se dá pra você usar sapatilha, olha, essa aqui fica show de bola, você fica com um look legal, dá pra você usar com bermuda, com saia, fica show, gente. Olha, super indico. Eu vou deixar o link dessa loja pra vocês estarem dando uma acessada, né? E.. Eu comprei essa blusa, show de bola, azul, né, eu tô meio inspirada com a cor das Olimpíadas, ela é da Pool, a promoção na, numa loja de departamento aqui no Rio, é, que se chama Riachuelo, não sei se tem na tua cidade, mas geralmente ela, elas ficam, loja, ficam dentro de shopping, né, e tal, e, e ela é uma loja muito legal, eu gosto muito da Riachuelo. E essa blusa que é básica, não tem foto nenhuma e combina com o que eu comprei, com a proposta que eu estava pensando. E eu indico assim, assim, para você usar, dá para você usar para trabalhar, para fazer ginástica, né? Essa vez aqui também, ó, comprei essa e essa. Ela é uma, essa é tem um uma elastinha, assim, ela é, fica bem legal e essa aqui é mais molinha, é de algodão. Né? Só que a, aquela é da Pua Essa aqui é uma outra marca Tem uma borboletinha aqui né? E dá pra você usar com vários looks né? é, São peças coringas Que você pode compor com vários looks Eu sou peridico você comprar umas peças assim Que são coisas que não saem de moda E você pode compor com, com vários looks Gente, quem não gosta de camisa Eu não sei, mas eu me amarro em, em blusa assim de frio sabe? Aqui, ó Vermelho acordar do amor aqui super indico você usar isso aqui ó é muito legal é de lãzinha dá para você usar gente a gravação tá ficando assim meia que tá acho que tá meio que aí a luz aqui ó, é baixa né e, e dá para você usar é com vários looks também né? Nos dias friozinho ou fresquinho assim que mais para frio né? e como a gente está fazendo calor, mas eu sempre gosto de ter essas peças, e eu não, essa cor eu não tinha, né, e ela fica legal, você pode usar assim, ó. muito legal, e levar quando você quiser levar um casaco, né, e ela fica show de bola, acho que eu já postei, depois eu posso postar mais fotos, mas eu postei uma foto dela, já usei, é muito legal, e a marca é também, eu gosto muito dessa marca, né? e foi na Riachuel que eu comprei, na loja do departamento, essa aqui é tudo, gente essa aqui é estilo casaquinho essa proposta aqui, ó você pode usar com vários looks também são peças coringas que você pode ter, ó ela é azul e amarelo, a cor das olimpíadas eu acho que eu tô inspirada, eu tô inspirada com a cor das olimpíadas e, gente que no Rio tá todo mundo inspirado você anda no shopping, tem gente de azul, amarelo, verde e essa aqui, ó, dá para você usar aberto e fechado, né? Com calça jeans, com bermuda, com short, com saia. Fica show de bola, né? E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. É, se você curtiu o vídeo, dá uma avaliada para mim no vídeo. Bota lá seus comentários se você tem alguma dúvida de algum look, né? E eu gosto muito de moda, decoração coisas aí. Então, dá uma avaliada no vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Eu quero agradecer também, ai, finalizando antes, eu quero agradecer também os inscritos já no meu canal, que tem pouco tempo que eu tô começando, né? E agradeço os inscritos do meu canal. Tá? É, e eu quero falar também, ai, ai, ai, peraí, falta uma coisinha. Eu comprei um pauzinho de selfie. Né? A caixinha não tá aqui a Comprei um pauzinho de selfie Para fazer as gravações e é esse que eu tô usando agora. Os meus vídeos não vão ficar mais tremidos, né? E depois assim eu vou é, me adaptando as né, gravações. E ele é dá para usar em pé assim, tem um tripézinho. Ele tá num tripé e a cor dele é lilás. Ai, tá, mano. E ele, você, ele tem um controle remoto. Né? É made in China. E você pode tirar a foto daqui, ó. Botar, posicionar e tirar a foto. Agora, a filmagem, a menina falou que eu conseguiria. Só que eu não, não consegui fazer ainda. Tô testando, né? Então, não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.